Já sabemos que ele é da Ordem dos Istari, mas qual deles? Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre os Istari, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei.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 Mas alguns temas abordados são ótimas oportunidades para nós revermos assuntos do legendário de Tolkien. Hoje eu quero trazer a questão da identidade do estranho para relembrarmos alguns detalhes importantes sobre a Ordem dos Istari, os Magos. Então vamos catar alguns pontos do personagem que são mostrados na série e ver se encaixam nas descrições dos magos nos livros. Antes, vale lembrar que os Isteri são um acontecimento da Terceira Era. A série se passa na Segunda. Logo, a probabilidade de termos uma adaptação, adiantando a chegada deles para a era anterior, é grande. Mesmo assim, num dos últimos textos de Tolkien sobre o assunto, dois Isteri teriam sim chegado na Segunda Era. Vamos conferir ainda hoje. Para começar, vamos reunir algumas características do Estranho na série e depois comparar com o que nós temos dos Istari nos livros. O Estranho chega dos céus no momento em que o navio de Galadriel está chegando em Valinor, mas ele vem como se tivesse sido arremessado como uma bola de fogo. Ele desperta seminu em meio ao fogo, só que este não queima e ele não apresenta memória e parece desnorteado. Durante a sua trajetória e a amizade com Nori e os pés peludos, algumas coisas que ele fez dão pistas de quem ele pode ser. A primeira coisa que chama a atenção é que ele está em busca de uma constelação desconhecida. Mas, para o final da temporada, o Estranho utiliza uma magia de recuperação e restaura a região que eles chamam de Arvoredo. Antes disso, Sedok Kovas tinha direcionado o Estranho para que ele fosse para a Verde Mata, a Grande. Agora já podemos falar um pouco de Radagast. O fato do Estranho conseguir restaurar a Floresta Destruída lembra muito algo que o Mago Castanho faria. Isso porque Radagast, ou Aywendil, era um maia servo de Yavanna, a vale das coisas que crescem, ou seja, das plantas. E no capítulo anterior, o elfo Arondir até fala dela, dizendo que ela protege não só as coisas que crescem, mas também aqueles que as protegem. Então, quando o Estranho cura o arvoredo, demonstra uma afinidade com a natureza típica de um servo de Yavanna. Além disso, como foi dito, ele tinha partido em direção de Verde Mata. E o Radagast morou por um tempo em Rosgobel, que ficava justamente nas bordas dessa floresta. Outra referência óbvia ao Mago Castanho são as vestes do Estranho, claramente da mesma cor de Radagast. Caso o Estranho seja o primeiro Istar a chegar, aí já é um indicativo de ser Kurunir, o nosso conhecido Saruman, pois este foi o primeiro a vir para a Terra-média. O problema é que a mística fala, ele não é Sauron, ele é o Outro, é o Istar. Aí fica a dúvida se ela quer dizer que ele é o outro Maia, rival de Sauron, ou outro Istar, porque já haveria um mago no leste ou mesmo na Terra-média. E falando em leste, no ensaio sobre os Istar, conta que, dos Azuis pouco se conhecia no Oeste, e não tinham nomes, exceto Ístreluin, os Magos Azuis, pois foram ao leste com Curunir, mas jamais voltaram. No episódio final da primeira temporada, vemos o estranho indo justamente para o leste com Nori. E agora sabemos que os magos que foram ao leste são Saruman e os Azuis. Quanto a Saruman, realmente não tem muitas possibilidades. Até porque ele veio na Terceira Era e só foi ter conhecimento dos Hobbits muito depois de Gandalf. O ponto mais forte é que no ensaio sobre os Isteri é dito que. Gurunir viajava com frequência para o leste, mas morou finalmente em Isengard. Mas quanto aos Azuis, além deles terem ido ao leste como o estranho, na última versão da história escrita por Tolkien, eles vieram à Terra-média na Segunda Era. Embora num primeiro momento Tolkien tenha dito que os Magos Azuis abandonaram a missão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 a última possibilidade é que ele seja realmente o Gandalf. O motivo principal pelo qual eu espero com todas as minhas forças que ele não seja o Gandalf é porque nós já temos muitos detalhes da chegada do Mago Cinzento na Terra-média. Por toda a Terceira Era, a Guarda dos Três Anéis só era conhecida dos que os possuíam, mas no final, soube-se que inicialmente estavam de posse dos Três Maiores dentre os Eldar,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 Gandalf chegou de barco pelo mar na Terceira Era e já de cara recebeu de Círdan o Narya, o Anel Vermelho. É uma história específica e detalhada. Colocá-lo chegando como uma bola de fogo antes da confecção dos Anéis de Poder e já de cara encontrando os pés peludos me parece um desvio muito grande do Legendário. De qualquer forma, tem vários elementos que colocam Gandalf no páreo para ser o estranho. Sobre Gandalf e o fogo, o ensaio sobre os Istari fala o seguinte. Na maioria das vezes viajava a pé, incansável, apoiado num cajado, e assim era chamado entre os Homens do Norte de Gandalf, o Elfo do Cajado, pois consideravam, embora erradamente como se disse, que pertencia à gente dos Elfos, visto que às vezes fazia maravilhas entre eles, por apreciar em especial a beleza do fogo. Vimos na série que o Estranho tem uma íntima relação com o fogo. Além das chamas que saem de sua queda não queimarem, quando a Mística toca fogo na mata, ele consegue dissipá-lo. No episódio final da temporada, tem duas frases que o Estranho fala que remetem diretamente a Gandalf. A primeira é quando ele ordena às Místicas que voltem à escuridão. Isso lembra a mesma coisa que ele fala na ponte de casa dûm para o Balrog. Não podes passar, disse ele. Os orques estavam imóveis, e fez-se um grande silêncio. Sou servidor do fogo secreto, brandindo a chama de Anor. Não podes passar. O fogo escuro não te valerá. Chama de Udun! Volta para a sombra. Não podes passar. Já a segunda citação remete não aos livros, mas aos filmes de Peter Jackson. Vamos ver aí como é no livro e no filme. Foi Gandalf quem os acordou a todos. Havia ficado sentado, vigiando sozinho, por cerca de seis horas, e deixaram os demais descansarem. — E na vigia eu me decidi — disse ele — não gosto da sensação do caminho do meio, não gosto do cheiro do caminho da esquerda. Há ar fétido lá embaixo, ou então não sou um guia. Hei de tomar a passagem da direita. É hora de começarmos a subir de novo." Já na série, é praticamente a mesma frase do filme A Sociedade do Anel, quando Gandalf fala que, quando em dúvida, siga sempre seu nariz. Como vimos, há elementos que indicam que o estranho pode ser qualquer um dos Cinco Magos parece que tem mais coisa indicando que ele é um dos Magos Azuis ou Gandalf. Lembrando que, no caso do Halbrand eles colocaram tantos indícios que ele era Sauron que eu pensei que estava óbvio demais. Então, no caso do Estranho, apesar de eu não querer que ele seja o Gandalf, eu acho que vai acabar sendo. Tem só mais um detalhe que, se ele for mesmo Gandalf, a série pode estar contradizendo a história dos livros. Ele diz respeito ao fato de Gandalf nunca ter ido para o Leste. Mithrandir, nós o chamávamos a moda dos Elfos, disse Faramir, e ele se contentava. Muitos são meus nomes em muitos países, dizia ele. Mithrandir entre os Elfos, Tarquum para os Anãos. Olorin, eu fui na Juventude, no Oeste que está esquecido. No Sul, Incanus, No Norte, Gandalf. Ao Leste, eu não vou. Em Contos Inacabados, existe uma nota de Tolkien no ensaio sobre os Istri que especifica até onde Gandalf tinha ido. O norte inclui, portanto, toda esta grande área. Uma fronteira imprecisa do oeste para o leste, desde o Golfo de Lung até Nurnen. E do norte para o sul, desde Carnidum até os limites meridionais da antiga Gondor, entre esta e o Harad próximo. Além de Nurnen, Gandalf Jamais Fora. Esse trecho é a única prova que resta acerca da extensão de suas viagens mais para o sul. Aragorn afirma ter chegado nos longínquos países de Rum e Harad, onde as estrelas são estranhas. Não é necessário supor que Gandalf tenha feito o mesmo. Lembrando que Núrnin é o mar interno que ficava em Mordor, ao redor do qual viviam os escravos da Terra das Sombras. Esse foi o limite até onde Gandalf viajou para o leste. Portanto, ele não chegou a ir até Rum. Então é isso, pessoal! Olha só o tanto de coisas sobre os Magos que nós vimos hoje só para analisar o personagem da série. E vocês? Quem vocês acham que é o estranho?